Já faz 6 anos que eu faço animação. Seis anos que eu nunca fiquei um mês sem mexer em uma Sprite. E eu já vi diversos tipos de conteúdo das a Sprite, principalmente sobre Dragon Ball. Já que dá pra tu chapar de linguiça só jogando o personagem um lado e pro outro, fazendo onda de choque, loop de soco, colisão de poder, transformação. Além de ter muita Sprite de Dragon Ball. E sempre estão fazendo mais, eu acho que os fãs contribuem mais pra Dragon Ball que o próprio Akira e o Toyotaro juntos. Então eu queria propor algo diferente. Eu quero lançar um evento de animação. Eu quero lançar a Spider Mansion. Um dos meus gêneros favoritos é o de super-herói E você já deve imaginar qual é o meu super-herói favorito Eu queria que vocês... Eu queria que você me fizesse uma animação do Homem-Aranha. Uma animação do Homem-Aranha focada na narrativa. Não necessariamente sobre a metodologia do Homem-Aranha ou um combate com ele. Vocês podem tragar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar ele no universo de One Piece. Pode fazer ele no Feiticeiro Jujutsu. Pode colocar ele no universo de Dragon Ball. Por que não? Fazer seu próprio Homem-Aranha. Eu só quero que você faça uma história que tenha o Homem-Aranha. Pode ser com as frases que você quiser. Pode ser com o Homem-Aranha que você quiser. É tudo que você quiser. Eu só quero que envolva ele. Mas, agora eu quero sua atenção. Money! Quem me fizer a melhor história do Homem-Aranha vai ganhar 500 reais. Eu não tô brincando, pode fazer o caralho que o meu nome é sete se eu não te pagar. Pode falar que eu votei no Bolsonaro, pode falar que eu uso calcinha, pode falar que eu tô filiado ao quarto comando. O que vocês quiserem, eu acho difícil dar calote em vocês. Aí você deve estar pensando, poxa, eu nunca vou ganhar isso, Só apenas o Edinaldo Produções. Tá bom, pra você que acha que não vai ganhar o primeiro lugar, eu criei o segundo lugar com nada mais nada menos que 250 reais. Sim. Eu vou dar uma de MrBeast Você vai estar pensando que eu sou rico Que eu tenho um dinheiro para gastar Mas não Eu só estou aqui tentando fazer uma coisa legal É tão difícil de acreditar nisso uh, Puxa Puxa Ixi, eu vou até sair do foco por causa dessa brincadeira E pra finalizar, o terceiro lugar leva 100 reais O 3 é o número perfeito, uma história dividida em 3 atos A Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo O constructo mais poderoso de todos Que é o triângulo, porque você tem 3 é lados único, Eu acho que tá bem justo, vocês têm essa chance Aqui de ganhar, que eu não você sei fazer é quantas porcentagem, Mas Burcura. vai estar tá aqui, e claro, você ainda pode estar desacreditado que você vai ganhar, porque Você se conhece, você sabe que tu não trabalharia No estúdio Mapa, mas em que momento Que eu falei que era a melhor animação Eu quero a melhor história, eu acredito Que o trabalho de um animador é pegar uma história e contar do jeito menos vergonhoso possível, se for esse o intuito. E eu te garanto, cara, quanto melhor o animador, mais preguiçoso ele é. É aquela história da lebre com a tartaruga. Enquanto a lebre tava lá relaxando, curtindo a vida, esperando o acabar, a tartaruga não tava com nada, aquela otária, a tartaruga foi lá e pegou a mulher da lebre. E claro que uma animação bem feita ainda vai ter seu mérito aqui, mas eu vou avaliar mais uma questão de criatividade sobre a animação, o jeito que tu usa ela pra contar a história de que propriamente é feito ou fluidez. E falando em prazo, o prazo final é até 5 de fevereiro Eu esperei até dezembro, porque acredito que é quando a maioria de vocês vai estar tá de férias E vai estar tá com mais tempo pra poder fazer Ah, oh, mas eu não estudo mais, eu não tô falando contigo, cara Eu tô falando com a maioria, até a minoria aqui, porra! Opa! Tu não vai ter uma penada aqui não Não é porque eu te conheço, eu converso contigo no Discord Que eu vou abrir minhas pernas e falar Receba, graças a Deus Não! Vai todo mundo mamar igual aqui E caso você não consiga nem ficar em terceiro lugar Tu não vai poder ficar com uma animação pro teu canal Eu quero que vocês postem no canal de vocês me marquem na descrição com arroba pra poder ver que vocês terminaram, para poder colocar no vídeo depois, que eu vou fazer um puta de um vídeo gigante, analisando a animação de todo mundo vendo pontos da animação de cada um, comentando coisas sobre ela, coisas que eu entendi o que eu achei legal, sem mostrar totalmente para quem vê o meu vídeo, ainda aí no seu canal, conferir a animação, então encha seu vídeo de easter eggs e referência, que eu até comentar depois, se eu entender alguma coisa então, vamos recapitular, primeiro lugar 500 reais, segundo lugar, 250 reais, terceiro lugar, 100 reais o pagamento é via Pix, o método mais seguro de transação que tem, a animação não tem em tempo máximo, nem em tempo mínimo. O que será avaliado será principalmente a história da sua animação. Me marque na descrição para poder ver sua animação e mostrar no vídeo depois. Data limite de entrega 5.2 de 2023. Usar a hashtag Spider-Man no título. Então é isso. Se tu tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou te responder. Qualquer atualização nova eu falo na comunidade. O bagulho vai ficar doido nesse canal e eu desejo uma boa sorte a todos vocês.